Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, eu gostaria de falar pra vocês sobre uma possível DLC gigantesca que irá sair no GTA V. Então, fique aí ligado, moleque. Bom, infelizmente ainda não sabemos qual será seu tema. Porém, existem fortes indícios de que essa será a maior DLC já lançada desse ano. Voltando um pouco para o passado, podemos lembrar que já, já foram lançados duas DLCs que foram consideradas gigantes, os Assaltos e a DLC dos Lowriders, onde tivemos vários segmentos dela que foram lançados recentemente. São esses segmentos, os carros que são customizáveis na Benny Original Motorsport, e também novas roupas. Porém, para a DLC dos assaltos não tivemos nenhum segmento. Somente a DLC que foi lançada no dia 10 de março de 2015, que faz maior tempão, mais de um ano. Então galera, existem vários indícios de que a próxima grande DLC seja relacionada aos assaltos. Isso porque vários usuários estão pressionando a Rockstar Games, já que ela não está fazendo grandes lançamentos para o GTA Online. Também não podemos esquecer que o GTA V é bastante velho e que em breve iremos sentir falta de atualizações. Isso porque a Rockstar Games está trabalhando em um possível novo jogo, talvez da franquia GTA ou quem sabe de outra franquia Da empresa, o que devemos fazer É aguardar, agora voltando para o assunto Do vídeo galera, sobre os indícios de que Uma grande DLC está por vir, irei mostrar Para vocês então o primeiro indício disso É de um usuário chamado Northpoint4Live Que é conhecido por enviar vídeos para o Youtube Mostrando glitches e também vazamentos do game Então ele chegou no Twitter dele e falou Que de acordo com o um usuário chamado XXII ou um número romano 22, falou que uma nova update irá chegar No dia 17, isso tudo porque Um site chamado Steam Database que já apareceu aqui no canal já várias vezes tem um relatório dizendo que o QA Beta 2 foi atualizado nos últimos dias e devemos relembrar que a última atualização desse QA Beta 2 aconteceu dois meses atrás também vale ressaltar que o Steam Database temos o QA Beta 1 porém ele é atualizado praticamente todo dia para correção de bugs e etc. Porém o QA Beta 2 não é muito normal que seja atualizado do nada e tem outra galera existem fortes indícios também que diz que será algo grandioso pelo simples motivo de que o GTA Online ficou Offline várias vezes em uma duração de 5 horas. Então tudo indica, galera, de que em breve teremos algum conteúdo grandioso vindo para o GTA V. Já ia me esquecendo. Existe uma lista pessoal que já fiz há mais algum tempo das possíveis DLCs que irão sair para o GTA V. Uma delas é a DLC do modo história, que foi anunciada publicamente há muito tempo atrás, em uma publicação no próprio site da Rockstar Games. Ela disse que em 2014 a DLC do modo história é do GTA V. Isso, ela publicou em 2013. Lá na publicação, ela disse que no ano seguinte teríamos uma. DLC do modo história, porém Até agora nada, além disso tudo galera Temos também na lista, que não pode faltar Seria a continuação dos assaltos Que sem sombra de dúvidas foi a maior DLC já lançada para o GTA Online Então é isso aí galera, esse foi mais um videozinho de notícia rápida aqui pro canal Se você curtiu, deixe seu like E ajuda a compartilhar nas suas redes sociais aí Pra, pra continuação de vídeos Como esse, então é isso aí galera, muito obrigado E tchau